Hecate, Lilith, Perséfone, réu e o trabalho mágico com deusas do submundo. Como conseguir uma conexão recíproca com essas deusas, invocar suas forças, ter o seu poder junto a gente, fazendo aí com que as nossas magias e os nossos rituais se tornem ainda mais poderosos e auxiliando a gente a conquistar os nossos objetivos. Essa é uma curiosidade e também uma dificuldade de muitas das bruxas e bruxos que me assistem aqui nesse canal. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar tudo o que você precisa saber a respeito das deusas do submundo, trazer para vocês uma visão de como elas podem agir na nossa realidade e te mostrar como estabelecer e manter uma conexão de verdade com essas deusas, de forma que elas aí estejam presentes na sua vida e possam te auxiliar em todas as coisas que você precisa, empoderando os seus feitiços, os seus rituais e te ajudando aí é, guiando o seu caminho, né? te tornando mais poderoso, mais poderosa e muito mais próspero, feliz e realizado. Eu comecei a minha jornada na bruxaria trabalhando aí com a deusa Hecate, que é considerada uma das deusas do submundo, e durante todo esse meu processo de desenvolvimento mágico, até eu me tornar um sacerdote de bruxaria, eu aprendi muita coisa que é importante para que essa conexão mágica funcione de verdade. Então, pra você entender tudo o que precisa a respeito desse assunto, assiste esse vídeo até o final, porque bruxa foda é bruxa que entende das coisas. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale, sou sacerdote de bruxaria, e estou aqui para falar com vocês sobre magia e espiritualidade direto com o um bruxo de verdade. Então, que o sol possa iluminar o nosso encontro. Quem são elas, as deusas, senhoras do submundo e de tudo aquilo que não é visto? Quais os poderes e os domínios por detrás de nomes tão temidos? Quando se fala em deusas do submundo é impossível a gente não encontrar os nomes Hecate, Lilith, Persephone, Hell e muitos outros que na atualidade são consideradas senhoras do submundo e ganharam e ganham né, a cada dia que passa mais prestígio e novos cultuadores ao longo desse nosso mundo todo. Mas é exatamente por serem consideradas senhoras do submundo que também... Pela maior parte das pessoas, elas são vistas com maus olhos e são pouquíssimas as pessoas que se preocupam de verdade em criar conteúdo para forças como essas e auxiliar outras bruxas e bruxos aí do outro lado dessa telinha a conseguirem se conectar de verdade com essas forças para fazer com que elas realmente estejam na realidade com seus poderes de transformação. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês algumas informações que são muito importantes para começar a desenvolver um trabalho mágico de culto, devoção a essas deusas do submundo, pensando, né, obviamente, num viés de bruxaria e paganismo mais livre, para que todo mundo possa ter acesso. Se a gente fizer uma observação fria, rápida e rasa nos poderes e atribuições dos domínios dessas deusas, a gente pode encontrar muitas similaridades. Ambas essas deusas são detentoras né, daquilo que a gente chama de reino do submundo e ao pensar nisso a gente pode olhar a morte propriamente dita e não de uma maneira filosófica, mas sim né, sobre essa ideia de passagem de um reino para um outro, né, onde os espíritos habitam e junto disso vem a conexão com os mortos com os espíritos e com as forças né, que estão para além dessa vida. São deusas tá, que, em sua alegoria geral, vão facilitar todo e qualquer trabalho de invocação, vidência e adivinhação a partir aí dessa ideia de véu tênue entre a vida e a morte. Outra característica em comum são as habilidades de se trabalhar com as forças do inconsciente, né, com os medos, os monstros internos, os traumas e o submundo pessoal de cada bruxa e bruxo que se conecta com essas forças. Porque quando a gente fala né, de reinos inferiores, agora, gente, de um modo mais filosófico, é impossível a gente não citar os nossos reinos inferiores. As nossas sombras que ficam aí nas camadas mais profundas do subconsciente. Os nossos medos, os nossos temores emocionais mais ocultos, entranhados aí dentro das camadas do nosso inconsciente. E, por incrível que pareça, é exatamente sobre os auspícios dessas forças divinas que a gente vai conseguir força para confrontar esses medos, inseguranças, dores, é, que nos paralisam, né? E a partir disso a gente vai fazer com que esses medos se tornem força, se tornem o nosso poder. E ainda sobre né, esse olhar filosófico de vida e morte, justamente pelo fato dessas deusas estarem ligadas ao nosso subconsciente, delas vão vir a passagem para a vida. Então, elas são deusas aí muito procuradas para fortalecer projetos e objetivos na né, intenção de trazer eles à vida. Porque essas deusas né, que portam a morte também são as deusas que estão sobre o caminho e a passagem para a vida. Afinal de contas, a mesma porta da morte é a porta da vida, tá? Uma outra coisa também ligada né, a essas deusas são os trabalhos de aceitação pessoal. Tendo né, é, a ideia da nossa aparência física, né, as nossas questões sexuais, pontos focais de transformação através dessas deusas. São essas deusas que vão incentivar o nosso autoconhecimento e a descoberta dos nossos prazeres, assim também como a compreensão da nossa própria beleza e como ela muda o nosso mundo, o nosso universo pessoal. São deusas que incentivam o nosso autoconhecimento e a descoberta dos nossos prazeres. Assim como a compreensão né, da nossa própria beleza e como a nossa beleza muda o nosso universo pessoal. E por vivermos né, em uma sociedade que a cada dia que passa vai fugir daquilo que se parece com a morte, que busca uma beleza e uma juventude infinita com medo de olhar para a velhice, que renega os seus avós e isola os idosos, porque todo e qualquer contato né, com o que se parece com um velho em comum, tafadado tá ao fim, vai fazer com que nós nos distanciamos da ciclicidade da vida. Os ciclos, né? Esses ciclos que estão sobre o domínio das deusas do submundo são a porta, também de início e fim, e da realização dos nossos desejos. Então, se todo esse movimento cultural né, de uma sociedade que não admite né, a imperfeição e cria padrões estéticos inalcançáveis, impossíveis, né, e que fragilizam cada dia mais a nossa aceitação e nega a morte dia após dia, por quê? Trabalhar né, com deusas do submundo, onde os seus poderes e domínios podem auxiliar a nossa realidade. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de qualidade que te ensina tudo aquilo que você sempre quis saber sobre magia e espiritualidade. Então, para você não perder nada do que eu trago por aqui, deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e se inscreve no canal para receber todas as notificações. Na maioria das vezes né, em que eu vejo as pessoas buscando pelo contato mágico com deuses do submundo, eu sinto aí uma revolta com o mundo e uma necessidade gigante né, de se entender, de se encaixar, por ser diferente, né, por ter sido deixado de lado ou por terem algumas questões em sua vida que são mais complexas, profundas e difíceis de lidar do que a maior parte das pessoas supostamente teria, certo? Traumas, medos, enfim, abandono, infinitas outras possibilidades. E eu entendo que olhar para os mitos e para as histórias dessas deusas, deusas como Hecate, Lilith, Persephone, Hel e outras, né? Através de toda essa cronologia, né? É impossível da gente notar o poder de superação da diversidade. É, é impossível a gente não, não criar ali um encontro, encontrar é, Algo de nós naquelas histórias que são tão brutas e cruas, né? E eu também não posso deixar de colocar aqui, né? Por toda a vivência que eu já tive com algumas dessas deusas, como essas energias, por mais assustadoras que pareçam para algumas pessoas, são extremamente acolhedoras. Como é, um abraço quente na nossa vida, sabe? Numa noite fria, essa força de, de fazer com que as dores que ainda estão fortes no, no nosso coração por conta do tempo, naquele momento de conexão, elas pareçam pequenas e até sumirem, sabe? E eu acredito fortemente que é exatamente por isso, né? Por conta desse acolhimento e pertencimento que elas atraem tanto o despertar de algumas pessoas que talvez tenham esquecido que existe poder dentro delas. E é nesse penhasco né, que a gente se encontra, que a gente também encontra o caldeirão de mistérios e a atuação dos poderes dessas deusas. E é preciso pular nesse penhasco infinito de possibilidades e através desse penhasco a gente vai encontrar transformação e autoconhecimento. E só através desse contato e de tirar, né, as nossas peles mortas que a gente vai perceber de novo o poder que existe dentro da gente, que é nosso por direito. E é muito interessante como essas figuras, essas deusas do submundo, são tão potentes. Porque elas são quem elas são. Elas são a liberdade, elas são a sobreposição das energias, elas são a bestialidade, elas são a superação da adversidade, a aceitação do corpo e da sexualidade. Elas não são engessadas, elas não ficam pautadas em agradar até o próprio mundo mitológico onde elas estão colocadas. E para mim é impossível falar de trabalho mágico de conexão com essas deusas do submundo sem falar de autoconhecimento e da necessidade de olhar para nossa sombra, para os nossos medos e para os nossos traumas e buscar empoderamento e cura para essas dores. Reconhecer que a gente precisa de ajuda também é muito importante. E essa aceitação precisa vir, muitas das vezes, buscando por tratamento psicológico, buscando por uma terapia, porque como bruxas que somos, a gente conhece que existe poder na medicina e que ela é essencial para a vida na Terra. Olhar para a nossa sombra, muitas vezes, vai mostrar que a gente não está preparado para a transformação, porque, na verdade, ninguém está preparado. Mas, se a gente tiver coragem e paciência, para aceitar o processo que é dia a dia a gente vai ganhando força e domínio dia a dia até que essas feridas elas se tornem apenas cicatrizes que vão ser lembranças de todo o processo de transformação e de empoderamento que essas deusas vão trazer na nossa realidade e eu acredito que é por isso que que trabalhar com deusas do submundo é algo extremamente assustador para muita gente. Porque a maior parte das pessoas que busca pela magia, na verdade, quer apenas um conserto rápido para os seus problemas. Como se fosse um passe de mágica e a transformação acontecesse para todos os seus projetos e a realização para tudo que elas querem na vida delas. Sem frustração, sem dor, sem processo, sem trabalho, sem nada. O que nós, bruxas, sabemos muito bem que não é possível, porque a magia se faz ao longo da jornada de transformação. Mas então, como que a gente consegue né, ajustar nossas práticas de forma a trazer de verdade o poder dessas deusas para a nossa realidade? Fazendo com que os nossos desejos, os nossos objetivos se concretizem, para a gente ter efetivamente do nosso lado o poder, a proteção dessas deusas o youtube desbloqueou pra gente um novo recurso que pode ajudar esse canal a crescer e melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos que chegam aí pra você do outro lado esse recurso é o valeu que nada mais é do que uma ferramenta simples pra você do outro lado se tornar um grande apoiador aqui do canal a partir gente de um real você consegue apoiar esse projeto o grande projeto da minha vida e fazer com que a gente traga mais conteúdo aí de qualidade pra você é muito simples dar um valeu, basta você clicar no botão aqui embaixo, que fica próximo ao botão do curtir e dar o seu apoio. É simples, rápido e fácil. As práticas neopagãs vão dar pra gente grande liberdade pro trabalho mágico com deusas do submundo de diferentes panteões. Isso vai acontecer por muitos motivos. E um desses motivos é a ideia de politeísmo, que nada mais é que a crença e o trabalho mágico em mais de uma divindade, tá? Aonde... Cada uma dessas é, divindades é considerada uma força individual, independente, com personalidade, história e vontade própria. Da mesma forma que essas divindades também governam diversas áreas diferentes da nossa vida e do mundo aqui que a gente vive, tá? É, e através delas a gente pode trabalhar objetivos, elementos, entre outras muitas coisas que a gente quer mudar na nossa realidade mundana, certo? E dentro né, do neopaganismo, desde que essas figuras divinas, não importando aí o seu panteão ou cultura, não se restringem, né? E quando eu falo aí em restringir, é, eu, eu tento colocar para vocês algum tipo de proibição que exista dentro do culto dessas divindades, tá? É, por exemplo, bases religiosas pautadas no monoteísmo, que é uma crença de um único Deus. Então, não tem como ser politeísta cultuando um Deus que é monoteísta. Ou algum outro problema é, mitológico ou desconexão é, histórica, tá? Aí a gente vai achar problema em cultos. Mas, fora isso, é tudo bem-vindo dentro dessa ideia nova de paganismo. E pensando aí num viés de trabalho mágico, mais livre, né, dentro da bruxaria, e não tão dogmático, a coisa mais importante a ser feita no início, né, de qualquer tipo de prática ou conexão com a divindade, é conhecer a fundo de onde... Ela veio, tá? Sua mitologia, como ela era vista, como ela era tratada pelos povos né e culturas às quais ela, ela pertence, e quais eram aí as suas oferendas, cores, ervas, pedras, e como aquele povo é, tratava aquela divindade, o que, que ela era para aquele povo. E esse trabalho, gente, é um trabalho de pesquisa, tá? Então... É, não tem como fugir dessas bases de pesquisa, é muito importante que você busque por essas informações teóricas, históricas, em lugares que sejam confiáveis, tá? É, procurar aí esse conteúdo, não em qualquer site que você joga de pesquisa no Google e acabou, procurar lugares confiáveis de busca, como, por exemplo, o Google tem um espaço chamado Google Acadêmico, onde você vai ter acesso a papers né, de pesquisadores, de pessoas que estão se formando, é, ou livros né, que são de escritores que nem sempre são brasileiros, mas você pode, com a ajuda, por exemplo, do Google mesmo, tradutor, traduzir livros e traduzir papers, com informações que são históricas e importantes das deusas que você está se colocando a aprender a cultuar. Tá? Outra coisa muito importante que você pode fazer é se apropriar de conteúdos de bons bruxos e bruxas que estão na internet, trazendo informação para vocês e tentar criar uma ponte de diálogo entre eles, porque pode ser que os bruxos possam te indicar livros, é, papers, te indicar outras muitas coisas e fontes para você procurar mais informação histórica sobre essa divindade que você está querendo iniciar, culto, tá? procurem por conteúdos acadêmicos, procurem por livros, procurem por bibliografias e por bruxos e bruxas que são criadores de conteúdo que tenham um trabalho mais profundo e com embasamento, tá bom? Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero te convidar para me seguir lá no Insta, no Insta eu posto conteúdos que são diferentes comparados aos que você encontra aqui e que complementam ainda mais o seu aprendizado. Por isso, me segue no Instagram, no e me chama por direct pra gente conversar. Depois que você aprendeu bastante sobre a história dos deuses, né, e chegou aí o momento de começar a desenvolver maneiras de conexão real, né, com essas forças, a primeira coisa que eu acho legal é você montar um altar, e não precisa ser nada complicado, tá, pode ser uma mesinha, um cantinho do seu guarda-roupa, um espaço ali na sua prateleira, que nem tem aqui, ó, tá vendo? Espacinhos, não precisa ser nada grande, gigantesco. Mas é importante que esse altar devocional tenham coisas que representem os deuses aos quais você está começando a se conectar. Você pode colocar uma estátua dessa deusa, pode colocar um desenho que você fez dela, uma imagem que você gostou da internet, imprimiu, tá? Neste espaço para representar essa conexão. Nesse altar também é interessante que você tenha outras coisas que essa deusa, né? A deusa com a qual você estudou a mitologia, é... tem como importante, símbolos, velas, aromas, sabe, ervas, pedras e coisas que você viu que é importante para que você comece a compor a energia daquele espaço, que vai ser um espaço devocional. Em termos mais simples, gente, o altar é como se fosse a casa dos deuses dentro da sua casa. Esse pequeno espaço que você vai montar vai se tornar um ponto de conexão entre você e a divindade, para que através desse espaço de conexão, essa jornada né, de trabalho mágico possa ser vinculada e feita com sucesso. Eu sei, gente, que altares se tornaram uma coisa estética. E que na maioria das vezes, quando a gente vai olhar ou procurar altar aí na internet, é um negócio gigantesco, cheio de coisa cara e peça bonita, e coisa dourada, prateada de ouro. Não precisa ser assim. Não precisa. Seu altar devocional, ele tem que falar sobre o seu contato, sua conexão com você e com a divindade. E não precisa ter coisas gigantescas e mirabolantes para que a divindade se coloque ali, tá? A verdade é que o altar, ele é algo muito particular. E que, por agora, é importante que você tenha coisas que realmente sejam dentro das suas possibilidades. Porque aqui, com esse altar, a gente quer criar... É um ponto de ancoragem de conexão. E a divindade não vai olhar para o seu altar e falar nossa, meu Deus, queria outra coisa. Não é assim que as coisas funcionam, tá? A partir do momento em que você já tem o seu altar montado, né, estabelecido na sua casa, é hora de você começar a desenvolver uma rotina de conexão com as deusas que você quer criar aí um vínculo. Uma coisa muito legal de se fazer são meditações. E se você não tiver aí muita prática, você pode, por exemplo, escrever um caminho meditativo, aonde você, sei lá, vai passar por um campo e depois por um rio e vai chegar até uma pedra e aí você vai encontrar com a deusa e nesse momento você pode falar com ela, né? Falar sobre o seu cotidiano, conversar sobre coisas que você acha importante. Isso tudo de frente pro seu altar, tá? E gravar um áudio, né? com esse movimento no seu celular para que esse áudio ele possa te ajudar a guiar esse processo meditativo porque não é todo mundo que tem logo de começo muita concentração e fica meio perdido tá outra coisa que você pode fazer é desenvolver uma rotina diária ou semanal onde você vai lá acender um incenso fazer uma invocação para aquela deusa ou então você pode escrever uma poesia e sempre ler para ela em um certo momento do dia tá coisas feitas do seu coração é, invocações, chamando ela para sua realidade, pedindo pela sabedoria, proteção e toda a energia que você precisa, tá? Você também pode estabelecer, por exemplo, a cada 15 dias, uma oferenda de alguma coisa para essa deusa. Um copo de água, leite, bebida, fruta. Você pode dançar para essa deusa, você pode fazer o que você se sente mais confortável e colocar ali em frente ao altar como oferenda para ela, tá? Todas as bruxas que se dedicam a uma divindade, elas vão querer aí de algum modo se conectar né, com essa força sagrada. Por isso elas precisam criar de verdade uma rotina de trabalho mágico ritualístico. Isso é muito importante para que a gente a cada dia vá criando mais e mais conexão com aquela força, até que essa conexão se torne completamente linear e natural, ok? É muito importante. Eu vou te fazer um convite, agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai te dar aí destaque nas lives, principalmente a Gitarô, onde a sua pergunta vai aparecer para mim em negrito e eu vou conseguir te responder na frente dos demais. Você também pode fazer parte do grupo secreto A Revoa da Rolchonol. Lá a gente fala sobre magia e realiza juntos todo mês um ritual incrível. Ou então fazer parte do Círculo Rochinol, que é um espaço de desenvolvimento mágico onde você vai ser guiado por mim, tendo os conteúdos aqui do canal como base e recebendo materiais de estudo exclusivos. É muito fácil você se tornar membro, é só você clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Do lado do botão Inscreva-se no canal. Ou então você pode clicar no link, seja membro, que está na descrição aqui no vídeo. Escolhe a categoria que melhor combina com você e aí com o seu ponto de vista. E escuta o chamado coach nós, Vem fazer parte da nossa revoada. E por fim... Quando você já tiver aí uma rotina bem formada de trabalho com a deusa, você pode começar a pensar em coisas maiores que envolvam seus planos, sonhos e sua vida para que ela possa mudar, tá? Talvez, por exemplo, você possa começar a fazer trabalhos de questionamento próprio. Você pode, é, durante as suas rotinas de meditação, conversar com a deusa sobre medo, sobre traumas, sobre coisas que são dolorosas e que você quer mudar e pedir para que ela te inspire a encontrar a solução. É, você pode por exemplo, pedir conselhos e ideias e direcionamento sobre projetos da sua vida você pode também estabelecer, por exemplo uma jornada de autoconhecimento e busca de si mesmo, você pode é, se aventurar a buscar por uma terapia por uma psicanálise e oferecer esse processo de busca e autoconhecimento como uma descoberta, como uma oferenda de descoberta para a deusa e através desse processo gerar ainda mais conexão e transformação de si mesmo, você pode né, começar a pensar, se você sabe montar rituais e feitiços mais elaborados a desenvolver feitiços e rituais juntos com essa deusa que você já tem conexão já que vocês estão ligados estão vinculados energeticamente afetivamente então o poder dela vai fluir sobre você e sobre a realidade tornando tudo mais forte mais poderoso quanto mais tempo devocional você passa com uma deusa mais você começa a perceber a atuação dela na sua realidade os deuses da bruxaria, principalmente quando a gente está falando né, das deusas consideradas do submundo, são muito presentes. Elas se mostram com muita facilidade. Então, eu acredito que se você seguir todos esses passos que eu te ensinei aqui, você vai conseguir desenvolver uma rotina muito poderosa de conexão e trabalho mágico com as deusas do submundo tranquilamente, de forma a conseguir trazer o poder delas de transformação para a realidade, concretizando seus objetivos e transformando a sua vida, tá gente? Se esse vídeo te ajudou e respondeu algumas das perguntas que você tinha curiosidade, deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e compartilha com os seus amigos, certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, é só você deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o carinho do mundo de te responder. Um beijo, que o sol possa iluminar o seu caminho. Muito obrigado pela audiência e tchau!